Fala galera, estou voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, eu trazendo para vocês mais um Desenvolve Bom rapaziada, estou numa uma muito louca aqui mano agora A gente está aqui no São José dos Milagres aqui mano é, Pede de Porto Galinha aqui para quem quer, quer se identificar onde quer mais ou menos Pede de Porto Galinha aqui E é isso rapaziada, hoje eu vou estar tá... <risos> Tomando de sono mano, porque eu literalmente não dormi, tá ligado eu dormi basicamente duas horas porque, como eu tive que acordar cedo para vir para cá, para poder aproveitar aqui em vai ficar dois dias só, então, aproveitar bastante aqui. E é isso aí, rapaziada. Eu vou estar tá gravando meu dia aqui. Segue o stake aí. Amanhã você aqui. E, rapaziada, eu tô esquecendo de pedir like aí no começo do vídeo. Então já vai deixando o like aí. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Take a moment right here. Feeling like it's out gear, Driving towards the sun. With a rose and a gun. Feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. Rapaziada, estamos aqui, na né? mano. O texto uma pousada top, rapaziada. E gente vem aqui visitar, mano, olha essa pousada, velho. Tô fazendo um time-lapse ali pra vocês, rapaziada. Galera, é... Realmente agora que é... quebrou de novo o microfone, rapaziada. Acho que eu vou ter que comprar outro, mano. Porque não tem jeito, tá ligado? Vai estar tá estragando toda hora e eu tenho que ficar arrumando toda hora é fora, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Estamos aqui... Eu esqueci o nome da pousada, mas tá ali, vai aparecer ali um, um time lapse pra vocês aí O nome da pousada e o nome do lugar também E aí já é isso aí rapaziada, mano Tô gostando muito da, da viagem, tá ligado? É, ah rapaziada, lembrando também que... Isso, não sei se foi essa pousada que teve o casamento do Whindersson Eu acho que é essa pousada, se eu não me engano, tá ligado? Mas, ou é outra pousada, ou eu tô falando merda, ou eu tô falando melhor. mas eu acho que, não sei, eu acho que é essa posada, o que o meu amigo do meu pai, ele falou, eu acho que é, e é isso aí, rapaziada, é, é, vou deixar vocês com o time -lapse aí, fica com o time-lapse, os aí, tudo certinho, foi.